Está entrando em colapso devido ao aquecimento global. Uma nova era do gelo vem aí? Essas imagens são de eventos que têm ocorrido nos Estados Unidos, Rússia e em vários outros países da Europa. Nunca se viu tanto gelo em toda a história recente e olha que estamos no verão. Não há aquecedor, não há fogueira que consiga conter o descontrole climático causado pelo aquecimento global. correndo atrás de você com um facão em um campo aberto. É mais ou menos isso que vivenciou essa lebre que lutou bravamente pela sobrevivência contra dois animais famintos. O vídeo tem 4 minutos, mas ele teve vários cortes, ou seja, foi muito mais longo do que isso. É incrível a disposição dos animais para caçar comida e lutar pela vida, enquanto você acorda meio-dia com preguiça de estudar e caçar um trabalho. Esta mulher deitada na cama já havia sido dada como morta, e enquanto os médicos estavam distraídos, algo começou a puxar o lençol lentamente. Algo que logo assumiu o controle daquele corpo. Se ergueu lentamente sem chamar a atenção dos médicos. Por qual motivo ela pegou aquela tesoura? Então ela virou na direção dos médicos. Foi quando algo surpreendente aconteceu. o interviu e evitou que o pior acontecesse. Uma mistura de beleza, satisfação e perigo. Patina sobre um imenso rio congelado em uma bela noite de aurora boreal. O mais incrível é que esses patinadores acreditam religiosamente que cada centímetro do lago está congelado e o consolo estável. Aqui estamos nós diante de mais um capítulo da série Os Espelhos São Janelas do Mundo Espiritual. certeza não eram elas que estavam do outro lado. Muitos dizem que é apenas um reflexo e isso é verdade, mas o que reflete é o seu espírito. Por isso há discrepâncias, haja vista que nem sempre o espírito consegue te copiar o tempo todo, sem dizer que outros espíritos têm a total liberdade para aparecer do outro lado. Basta invocá-los. Mostradas por câmeras de segurança de uma residência, mostra uma dona de casa passando o aspirador pelo corredor. Mas ninguém imaginava que em um evento tão comum aconteceria algo tão surpreendente, uma das atividades paranormais mais perturbadoras que já vi. O respirador está flutuando daquela forma. Note que ela ainda tenta afastar alguma coisa invisível. Na hora, ela até achou que desligar na tomada resolveria alguma coisa. um evento semelhante, porém muito mais intenso. Uma mulher estava na cama dormindo quando algo começou a puxar seu cabelo e logo em seguida a TV ligou sozinha. Note que o controle está sobre a cama. A TV aumenta sozinha e é quando ocorre a parte mais bizarra. Encontrou um manequim no meio do mato. Quando esteve à frente do boneco, teve uma sensação horrível. Ele sentiu algo que nunca havia sentido. Então, enquanto filmava o boneco, ele teve a pior e última experiência de sua vida. Ele não devia ter se aproximado deste boneco. Eu não quero crer nestas coisas. Se prepare e tire as crianças da sala, pois o que vocês verão agora é absolutamente aterrorizante. do Natal, uma incrível maquiagem do Monstrinho Crampus. Daisy, Daisy give me your too. I'm crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't the carriage essas imagens foram registradas na indonésia <SILENCIO>